Olá, meu nome é Leandro e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de mim sobre minha deficiência, porque muitas, perso... porque muitas pessoas me perguntam o que houve contigo, Leandro? E com esse vídeo vai ser mais fácil de explicar para elas porque eu não vou ter que ficar respondendo para elas essa pergunta eu posso mandar o link desse vídeo. Tudo começou em 88, durante a gestação da mãe. A minha mãe disse que durante a minha gestação ela teve complicações, febres isso é a primeira hipótese do que pode ter acontecido comigo. A primeira hipótese é que essas swipes é feitaram meu lado do motor. E a segunda hipótese foi quando foram, me, foram fazer o parto. Quando foram fazer um parto, foram fazer o parto e demoraram para me encher de dentro da minha mãe. Com isso faltou oxigenação na parte motora e eu fiquei deficiente físico a minha mãe ela descobriu a minha deficiência entre seis meses e um ano eu não era uma criança normal eu não rolava eu não sentava eu não andava com essa idade então minha mãe desconfiou e me levou ao médico que fez meu diagnóstico como uma deficiência física mas você você deve estar pensando tadinho desse cara eu acho que eu uma vida normal. É, eu acho que todo mundo tem problemas. Problemas é o que motiva a gente de seguir em frente, resolver problemas. Eu acredito nisso. E eu lido muito bem com a minha deficiência física. Eu não tenho um problema com ela. Eu também acostumei. Eu acho que vem mais da autoaceitação isso. Quando você nasce, você não escolhe como você quer ser. Então, na minha opinião, você tem que superar seus limites. Ter uma deficiência física, auditiva visual ou não tendo deficiência nenhuma, você tem que se superar a cada dia e fazer o seu melhor. Era isso então pessoal, Eu espero que você tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo, se inscreve nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo e até mais.